Chegando mais um quiz MPP, esse quadro aqui do nosso canal. Toda segunda vai uma questão, na quarta outra, e na terça, na quinta, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, tem a correção. Eu sou o professor Renato Oliveira e tô aqui para fazer essa questão quiz de hoje, porcentagem. Eu quero ver se tu acertou. Se tu acertou, tu bota aqui que eu vou ver direitinho. Olha só, vamos lá. Questãozinha certa e errada, estilo Sebrae, SESP, mas não tem caô. A gente vem aqui, ó, método dos 50. O que, que é o método dos 50? Sublinhar para interpretar e é a primeira técnica onde você aprende a interpretar o problema. E por que método dos 50? Cara, uma vez que você interpreta o problema, você tem no mínimo 50% dele na tua mão. Vamos lá. De 100 processos, sublinhei, guardados em um armário, verificou-se que 10 correspondiam a processos com sentenças anuladas, 20 estavam solucionados sem mérito e 30 estavam pendentes, aguardando a decisão do juiz, mas dentro do prazo vigente. Nessa situação, a probabilidade, olha, que é a probabilidade de se retirar desse armário um processo que esteja com sentença anulada, ou, né, sentença anulada, ou que seja um processo solucionado sem mérito, ou que seja um processo pendente, aguardando a decisão do juiz, mas dentro do prazo vigente, é igual a 3 quintos, opa. O problema é de que? Probabilidade, eu sublinho ali. O problema é de probabilidade. Show de bola? Pronto. O problema é de probabilidade. Simples assim. Interpretei. Agora, como é que eu sei que eu vou, o que resolver? Aí você usa a nossa tec, segunda técnica, que é o que nós chamamos de técnica R. Como é que é? Que negócio é esse de técnica R? Cara, técnica R é estudar, revisar e exercitar. Aqui é onde você aprende o jeito certo de estudar e qual macete do método vai usar. Então, vamos lá. Técnica R diz o que para gente? O que, que ela diz para gente, a técnica R? Pessoal, probabilidade são três situações, tá? O caso geral, que é o que eu quero sobre o total, né? Você deve ter visto casos favoráveis sobre possíveis. A regra do E e a regra do O. Show de bola? A regra do E e a regra do O. Show de bola? Então, o que que tu vai fazer agora, família? Tu vai ver aqui o que ele falou, ó. Ele falou o quê, ó? Vamos separar tudo que o problema botou. Total, 100, né? Aí tem o primeiro, que é processos com sentenças. São 10, né? Processos com sentença, 10. 20 solucionados. Solucionados, 20, né? E pendentes, 30. pendente, 30. Aí ele pede a probabilidade, Tá? De se retirar um processo ou, né, é seja um processo solucionado sem mérito, sem mérito ou um pendente, cara. Quem é que apareceu aqui? O ou então eu já sei no método dos 50, no, na técnica R, que eu vou ter que usar a regra do ou e a regra do ou fala o que para gente soma. Você vai somar, então vamos lá. O que é a probabilidade? É o que eu quero sobre o total. O que eu quero? Que seja P, ou S, ou P, né? Então, eu vou somar esses caras. P é o quê? 10, mais o outro, que é 20, mais 30, sobre o total, que é 100. Show de bola? Simples assim. Agora, vamos lá. 10 mais 20, 30, mais 30, 60. Então, isso é 60 sobre 100. Maravilha? Ele falou que é igual a 3 quintos. Então, o que a gente tem que fazer? Simplificar. O que eu dois zeros? Divide cima e embaixo por 2. Então, essa brincadeira vai ser 3 quintos. Maravilha? tá aí a respostinha. 3 quintos. E aí? Foi igual a 3 quintos? Foi. Então, o nosso item está certo. Foi igual a 3 quintos. O nosso item está o quê? Certíssimo. Zero trauma. Beleza? E aí? Curtiu essa? Se tu não, se tu curtiu e acertou, bota aqui embaixo nos comentários que eu quero saber de você. E olha só... Hoje, nessa quinta-feira, só até às 10 horas da noite, está rolando uma mega promoção do nosso curso Matemática e Raciocínio Lógico Essencial para Concurso. Se você quer participar, digita aqui embaixo, eu quero, que a equipe vai entrar em contato com você. Mas é só nessa quinta-feira, 1 de setembro, das 10 da manhã às 10 da noite. Então, Nesse horário aqui são três e pouquinho que é o horário que a gente libera, você, de repente, está vendo, corre, digita eu quero, que a equipe vai entrar em contato com você, para você aproveitar um mega desconto só no grupo VIP do WhatsApp. Valeu? Tamo junto, vem para o grupo dos 5% para ter o um passo a passo, nosso suporte nessa caminhada. Um grande abraço, semana que vem eu tô de volta com mais um Quiz MPP. Valeu, galera. <risos>